Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações do Sinata Gotas, né pessoal, esse produto aqui, né? Uh, nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência com o Sinata Gotas, tá? Esse aqui é minha meu último pote, tá? Eu comprei tratamento de 5 meses, tá bom? Então, fica comigo até o final que eu vou passar a minha experiência, tá? Algumas pessoas estavam pedindo aí o meu relato, né, do produto. Uh, pessoal, esse produto está ganhando muito destaque, gerando muita polêmica nas redes sociais aí. Tem pessoas famosas, já vi artistas né, fazendo campanha por gotas, mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá? Tem clientes uh, falando bem, mas também tem clientes reclamando, tá? Então nesse vídeo eu vou, vou falar sobre isso, tá, pessoal? Então fica comigo até o final que eu vou passar toda a minha experiência, tá bom? Uh, deixa eu me apresentar antes, prazer, meu nome é Diego, tá bom? Desculpa se eu estiver envergonhado. Só tô aqui hoje, né? Como eu falei, muitos clientes pediram o meu depoimento, tá? Então, vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá, pessoal? Uh, deixa o like no vídeo também para estar tá ajudando para que o YouTube entregue esse vídeo para mais clientes, tá? Então, pessoal, como eu falei, prazer, Diego, tá aí? Por que, que eu resolvi? Fazer uso aí do Sinata Gotas, né? Uh, pessoal, desde muito jovem, desde muito cedo, eu sofri muito aí com espinhas e acne no rosto, tá? Eu cometi um erro aí, pessoal, que ia coçar com as unhas, né? Eu acabava passando as unhas né? Na, nas espinhas, no rosto. Eu acabei ficando com muitas marcas, tinha eu fiquei com muitas manchas aí de coçar as espinhas, né? Isso abalou um pouco a minha confiança, porque se não bastasse essa situação, tem pessoas maldosas aí, né? Pessoas uh, faziam piadinhas, uh, eu sofri muito bullying por causa disso, né? Pessoas colocavam apelidos. Isso me gerou muita timidez, né, pessoal? Eu fiquei muito tímido aí para as festas aí. Tinha dificuldade de conversar com as pessoas, tive dificuldade de arrumar uma namorada, tá? Devido a essa falta de confiança timidez, então... Eu fui atrás aí de alternativas, tá? Pra estar me ajudando. Acabei descobrindo o Sinata Gotas, né? Tava ganhando muito destaque. Eu dei uma chance pro Sinata Gotas, comprei no site oficial, tá? E é muito importante, antes que eu esqueça, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo, tava tá? aqui na descrição. O primeiro comentário vai estar o site oficial, hein? Do Sinata Gotas, Porque devido ao destaque do produto, tem pessoas aí eh, de má fé fazendo eh, sites falsos, criando links falsos aí. Vendendo produto pirata em, em marketplace, em sites aleatórios. Então, para você não entrar em sites errados aí, pessoal. O site do fabricante, tá? Que é o único que vende o original, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo depois, que é onde eu comprei, tá? Para você comprar com segurança, tá? Mas fica comigo, tá? Eu vou passar mais detalhes, né? Como eu falei, pessoal. tô no meu último pote, tá? E fiquei surpreso aí com os resultados, tá, pessoal? O, o produto original, ele realmente funciona, tá? Ele realmente dá resultado, tá bom? Eu não sei se aparece na câmera, mas eu não tenho mais aquelas marcas de, de, de espinha, das espinhas que eu gostava, né, pessoal? Uh, eu, eu consegui eliminar praticamente 100% aí das manchas, né, das espinhas que eu coçava no rosto, não tem mais nada. Eu consegui diminuir também bastante, aí, quase 100%, os pés de galinha em volta dos olhos, tá, pessoal, não tem mais nada de pés de galinha. Então é um produto que, se for original, tá, de parabéns, tá, pessoal? É um produto que vale a pena cada centavo investido, tá? E, pessoal, lembrando também, né, é totalmente natural, não, não tem nenhuma contraindicação, não, não causa dependência. Ele foi aprovado na Anvisa, tá, pessoal? Passou por teste na Anvisa, tá bom? Totalmente seguro. O Sinatagotas, pessoal, ele vai combater os radicais livres no organismo, tá? Ele, faz, ele promove a renovação das células, tá bom? ele faz que o organismo troque células danificadas, células novas, tá? Recuperando os danos da pele, tá, pessoal? Como eu falei, vai combater pé de galinha, vai combater rugas... É Marcas de expressão, vai combater bigode chinês também, tá? Ele vai deixar a pele mais hidratada, hidratada né, pessoal? Ele vai hidratar a pele, tá? Ele combate a flacidez na pele, tá, pessoal? Vai deixar a pele mais firme, tá? Então ele vai trazer benefícios de modo geral a pele, tá? Ele vai retardar o envelhecimento da pele, tá? De modo geral, é um produto que tá, tá de parabéns, tá, pessoal? E é muito importante o modo de uso, tá, pessoal? Ele é em gotinhas, tá? Você não precisa misturar com bebida, pessoas misturam com água, eu já vi até com cerveja, pessoas misturavam e aí fica difícil ter resultado, tá, pessoal? Você deve botar as gotinhas diretamente na boca, tá? Coloca embaixo da língua, primeiro nós temos uma glândula embaixo da língua que ela absorve muito melhor os ingredientes do produto, tá? Por isso que ele é muito mais eficaz aí do que comprimidos, encapsulados, tá, pessoal? Então você coloca primeiro embaixo da língua, deixa absorver e depois você engole, tá? E são 20 gotinhas por dia, tá, pessoal? Pode tomar de manhã ou de noite, tá? 20, 20 gotinhas por dia, e, pessoal, por que que tinha clientes aí que não estavam satisfeitos tá, com o produto? Tem dois motivos, tá? Tem alguns clientes aí compraram em sites aleatórios, caíram em golpes aí, tá, pessoal? Fizeram um pix falso aí para uh, cair em golpes, né? E outros clientes uh, compraram original, mas falta a disciplina, falta a paciência aí. De muitos clientes que tá, fazendo o tratamento corretamente, tá, pessoal? Tem clientes aí que esquecem de tomar as gotinhas, tomam dia sim, dia não. Tomam duas, três gotinhas por dia. Ou compram só um frasco, tá? Se você comprar só um frasco, não vai ser suficiente para ter benefício completo, tá, pessoal? Ele é um tratamento natural aí, leva um prazo pro nosso organismo também, né, tá se adaptando com os ingredientes, tá? Então, é, o fabricante recomenda aí, pessoal, pelo menos três potes, tá? De três a cinco frascos aí, pra você ter benefícios mais completos, benefícios mais satisfatórios e duradouros, né, pessoal, a pele, tá? E quanto maior o kit você pega, além de garantir o tratamento completo, você garante o desconto no preço também, tá bom? Então, pessoal, é, para você tá comprando o original aí, tá? Esse aqui, né, o original vai estar tá aqui embaixo, na, na, aqui na descrição, o primeiro comentário, o site do fabricante, tá, pessoal? O site é seguro, né? Comprei no cartão de crédito, tá? Foi super seguro, tá bom? Entrega rápida, hein? Meu kit chegou em uma semana, tá, pessoal? Então, desculpa qualquer coisa, tá? Era é só um depoimento rápido aí. Desejo sucesso aí no seu tratamento aí com o Gotas, tá? Então, um abraço aí, tá bom? Valeu.